Oi. Aprendizes, fazedores e professores. Foi um fim de semana legal. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e nesse último fim de semana recebi e tive a honra de acolher aqui em casa duas meninas, a Ariane e a Thaís ambas trazendo um monte de, de coisas legais, prosas muito boas. Elas vieram é, para se hospedar, para conhecer, participar da, da experiência, mas também num processo de ensino-aprendizagem, um pouco de mentoria. A gente acabou fazendo um pacote diferenciado né? e, e foi bem legal. E no meio das histórias de conversas muito boas, elas me trouxeram algumas lembranças, por exemplo, uma frase do Richard Bar lá de trás da década de 70, 80, aliás, é período que nossa, deu altas músicas, né? é cultura legal, época de Castanheda, época de Richard Bar, época também de, não muito conhecido, mas para o pessoal mais espiritualista, o Lob, Lobzang Rampa. Né? Mas voltando ao Richard Bach, ele diz, a, em Ilusões, um dos livros, ele diz mais ou menos assim, é, todos nós somos aprendizes, fazedores e professores. Vou ler. Aprender é descobrir aquilo que você já sabe. Fazer é demonstrar que você sabe. E ensinar é lembrar aos outros que eles sabem tanto quanto você. Somos todos aprendizes, fazedores e professores. Pô, legal. Né? E com essas meninas eu aprendi um punhado de coisas. Aprendi é, de um universo que eu já tinha ouvido falar, que eu intuía, que eu sonho. né Mas que nunca estive presente. E elas vieram contar disso. Eu não sei se elas são terráqueas. Pode ser que não, né? vou deixar em aberto, mas se forem, é daquele tipo de terráquea que conhece muito mais do que a idade delas pode deixar aparentar. E com certeza me trouxeram informações de um outro universo né? e, e meio que me iniciaram em um outro universo que eu vou começar a pesquisar mais aprofundadamente daqui para diante Mas vamos ver o que, que as meninas têm para contar um pouco. E desde já muito agradecido por participar da, das brincadeiras de vocês. Um, vamos ver o que as meninas contam um pouco. E depois tem mais uns dois ou três vídeos abordando alguma coisa que a gente fez juntos por aqui. Vamos ver? Oi, oh, esse fim de semana a gente recebeu... Visita da realeza. Nós estamos aqui com a rainha da África. <risos> e com a rainha <risos> do saneamento. Cadê? Cadê? E a rainha Ao nosso lado esquerdo, a Ariane, que é administradora, está vindo do sul. No nosso lado direito, a Thaís, que é engenheira sanitarista. É, tá vindo do, do norte de Maranhão, mas veio estudar no sul. As duas são amigas e estão andando, resolver dar uma passada aqui em casa. E aí a, a ideia, assim, eu gostaria que vocês contassem. É, por que é que vocês vieram aqui? O, o que trouxe vocês? É, o o que, que vieram buscar? né Se aquilo que vieram buscar encontraram, Dois dias rápidos, mas a gente fez um monte de coisas, né? E como é que foi a estadia de vocês aqui? Por favor. Bom, ah, se apresentem, né? conta um pouquinho, é, digam um o nome. Tá. É, sou a Thais, eu estudo Engenharia Ambiental e Sanitária. E é, eu descobri um interesse muito grande pela parte do saneamento ecológico, algo que eu vejo muito na teoria, ou não vejo muito... É, não vi muito na faculdade e eu acabei descobrindo que eu realmente quero trabalhar com isso. Buscar é, como funciona na, na prática e ter mais contato com novas tecnologias. E toda a ideia de bioconstrução, de tudo que envolve o fechamento de todo um ciclo. Então essa foi a ideia de vir a ver como funciona e ter um contato mais direto com esse tipo de tecnologias, de como viver em um ambiente que você não produz, que você consegue fechar todo o ciclo, que você não produz sem saber para onde vai e realmente funcionar de uma forma ecológica, sustentável. Ah, então, eu sou a Ariane. Bom, formação acadêmica, administração, mas atualmente praticamente quase nem estou fazendo isso, mas ok, né? Então a gente está com um projeto de construção de uma ONG na África e por isso até que a gente veio atrás do Evandro. Nosso coordenador encontrou ele não sei, enfim, em que site, acho que LinkedIn, algum lugar assim, encontrou o Evandro que seria um cara assim de praticamente uma enciclopédia em sustentabilidade. A gente veio atrás dele para ver quem é esse ser humano que chamou tanta atenção de um do nosso coordenador lá na Holanda, a gente pensou meu Deus, deve ser, né? <risos> E realmente a gente veio aqui conferir, nossa, é surreal, assim, as soluções que ele tem para tudo. Para tudo existe uma solução sustentável e esse impacto mínimo para o meio ambiente. Várias soluções, na verdade, né? Várias, assim, digamos assim, cada, enfim, cada solução ele encontra outras, além acho daquilo, <risos> e vai indo, vai indo, eu acho que é bem do, como se diz, do perfil dele, bem criterioso aí. Né? e a gente teve linhas gerais eu acho não deu para aprofundar mas em, em Tese é mais a área da Thais isso né as questões de saneamento mas eu vim também atrás de, de outras questões né e até tipo assim questões pessoais a gente tem projetos e tudo mais de construir talvez um eco resort e tudo mais então a gente está buscando soluções e deu para visitar uma comunidade né? tipo meio que um local em que eles estão testando várias né? dessas Nessas soluções que a gente está pensando também em bioconstrução, utilizar... Agricultura né, orgânica. Isso, agricultura orgânica. Então, pessoas que realmente estão uh, fazendo algo nessa área, assim, efetivamente. E é isso, acho que foi bem prático, bem bacana, a Evandro nos acolheu e, assim, muito humano querida e a gente teve outras conversas até mais <risos> aprofundadas e outras assuntos nossos mas foi bem interessante assim porque tudo agregou e eu acho que cada um tem um pouco para dar e enfim são trocas né a gente compartilha experiências e todos os dias a gente está aprendendo muito e foram dois dias bem intensos e o lugar aqui é, é fenomenal né? é, incrível. é incrível a casa do Evandro é, é muito linda toda nossa muito bem projetada e uma natureza assim, exuberante ao redor uma cidadezinha bem bacana também. É isso, <risos> muito obrigada pelo acolhido e tá se, se for o caso pessoal de, de faculdade, por exemplo, que queira vir passar uns dias para aprofundar Sim. alguns temas, é, pode ser uma história legal? Sim, bastante, porque vocês passa da teoria para a prática e, bom, surge algum problema, Vamos pensar como resolver isso, quais os mecanismos que funcionam e por que pode estar surgindo alguma coisa. Então, realmente abrir o leque de opções e, e a cabeça e juntar tudo que a gente já viu na faculdade e realmente ver o que pode fazer na prática. Então, acho que é bem interessante essa vivência, essa... E como é mais, massa, é, na verdade, eu acho né? que é uma coisa mais didática, mas, assim, realmente prática, né? Então, acredito que seja muito, muito... Mais... Que tá Para as ideias mas... lá de, de projetos da ONG na África, estão levando algumas, algumas informações, ou algumas... Ai, abriu sim. alguma coisa, trouxe algumas novidades? Nossa, com certeza, a gente sai daqui com muitas coisas e até a gente pode... Eu que não sou muito dessas áreas, engenharia, infraestrutura, enfim, acho que agora eu consigo até ter mais noção, assim, das coisas que eu estava até meio, meio perdida, mas agora realmente deu, nossa, várias ideias e dá até pra gente começar a colocar coisas no papel, né? Bem... Sim. A gente até fez um tour é, <risos> pelo Google Earth ontem, né, Isso. buscando algumas coisas, é, deu uma clareada do que vão encontrar por lá, a gente já sabe, chegou, vamos ter que conhecer o lugar Sim. primeiro, né? a questão do clima, do sol, as, as correntes né? Viar, né? tipo essa questão das construções, das posições, ah, solares e tudo mais, tem uma visão geral sobre isso, coisas que as pessoas em geral não pensam, né? e essa questão das brisas também para mim foi muito novo, aprender sobre isso, e bem interessante mesmo, porque considerar todas as variáveis do meio ambiente, né? Da direção para captação de água, que provavelmente a gente vai ter que pensar nisso, uhum. e ah, uma visão geral que te ajuda a realmente nortear e começar passo a passo, né? Então, acho que é bem importante. Eu acho que, é... na verdade, tem muitas ideias na cabeça nesse momento. E Eu você que... vê várias opções, várias... várias alternativas e você começa a brotar várias ideias e ver que é realmente possível, que não tem só o norte, que não tem só... Há ah, um sistema de, capta, de captação, de canalização, de empresa, então há muitas possibilidades e a natureza te dá muitas possibilidades e, e é isso, pensar no, em alternativas assim, não, não tem um caminho, né? tem vários. E essa integração, né? Nossa, com o um meio ambiente cada vez maior, acho que a gente tem que se integrar e usar ele ao nosso favor, sempre respeitando. né? Sim. Nossa, esse ser maravilhoso para tá na a natureza. É, isso eu acho importante reforçar, né? Que antes de mais nada é conhecer bastante o lugar onde você está. Hum. Né? Que a partir daí que você vai entendendo corrente de vento, brisa, água, de onde é que vem, de onde é que vem a chuva, como é o, o ecossistema do lugar, como é a, as plantas que estão ali. E dependendo das plantas, a gente vai ter bichos diferentes também frequentando aquele lugar, vai ter solos diferentes que vão se comportar de maneira diferente. E a partir desse conhecimento é que a gente começa a planejar as coisas. Uhum. Né? Então, talvez superar aquele velho esquema da gente planeja uma casa aqui e essa casa a gente constrói ela desse jeito no deserto Saara, né? na, na Antártica... Né? no Polo Norte, e, é e, e não é assim o um negócio. né o Antes de planejar qualquer coisa, vamos conhecer mais profundamente o lugar onde a gente pretende fazer as coisas. É Meninas, mais alguma coisa para os nossos telespectadores? É isso, a gente super recomenda a experiência. É importante sempre abrir a cabeça e buscar novas alternativas, novas tecnologias e o conhecimento e a se aprofundar e ver o porquê, a razão daquilo ter dando errado ou estar tá dando certo. E é isso. Pessoal, eventualmente do Airbnb que esteja vendo a gente aqui e elas tiverem passando, acolham porque tem um monte de conversas boas, <risos> né? um monte de coisas legais aí para trocar. As muito, muito agradecido às. Meninas, deusas, rainhas, né? <risos> que chegaram aqui uma rainha africana, outra rainha... Do esgoto. Do esgoto. <risos> Legal, muito agradecido. Bem, então, se tiverem curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos. Por hoje é isso. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estarem acompanhando o canal. E até a próxima.